Olá seja muito bem-vindo e muito bem-vinda e no encontro de hoje eu vou falar sobre você se conectar com este seu poder pessoal porque muitas vezes as pessoas buscam o que mestres alguém que vai resolver o seu problema ou que vai te trazer todas as respostas e eu te digo que o grande mestre é você é importante sim a gente ouvir o entorno ouvir tudo que está acontecendo é importante, sim, a gente ouvir os outros. As pessoas podem ter respostas ou até mesmo uh, complemento de pensamentos aos nossos. Mas o mais importante para qualquer decisão que você venha tomar é você ser capaz de se conectar com a sua escuta, aquela que vem da sua intuição, do seu coração. E aquela vozinha que fala, fala, fala, mas às vezes você não quer ouvir. Ou seja, o grande mestre é você mesmo. Vamos lá fazer uma prática rápida para se conectar com a nossa verdade interna, com o seu mestre que está aí dentro? Olá, permita-se pausar por alguns minutos, trazendo toda a atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Para sua postura nesse momento inspire e expire sinta-se alerta mas ao mesmo tempo relaxado relaxada feche os olhos para a gente minimizar as distrações internas ou encontre um ponto fixo onde você pode ficar com o olhar entreaberto. Inspire, expire, apenas trazendo toda a sua atenção para essa reflexão que eu vou te trazer. Aquela de que se você procura um mestre nesse momento, jogue todas as suas expectativas pela janela, de modo que você realmente possa enxergar o mestre quando o encontrar. E quando você estiver à procura de um mestre, saiba que você vai encontrar um ser humano com questões humanas, com uma estrada talvez já percorrida e outra a percorrer. Porque os mestres, eles buscam a sua própria verdade, a sua luz interna, e eles transmitem Exatamente aquilo que eles acreditam, vindo do poder pessoal e da fonte né, interna de criação que cada um de nós tem. Os mestres exalam, transbordam essa fonte criativa e transmitem para todos os outros, para que eles também possam enxergar a sua própria verdade e acessar a sua própria luz. Os mestres experimentam a vida, comida, paisagens, mas eles compartilham e transmitem toda a sua sabedoria. Não tem nenhum conceito, certo e errado, Nenhuma forma adequada e certinha de viver. Porque os mestres não vivem por conta de modos aprendidos, eles são capazes de criar o seu viver a partir da vida que pulsa dentro dele. E qual é a vida que pulsa dentro de você neste momento? Qual a sua verdade? E como você vai expressá-la para compartilhar com todos os outros a sua sabedoria. Então, inspire expire. Se conectando com o mestre que existe dentro de você. E ao expirar, trazendo um sorriso no rosto, abrindo seus olhos...